Olá, eu sou o Rafael Siqueira e hoje eu tenho uma apresentação muito legal para você. E este é um carro que era utilizado em 1920. Em alguns minutos você vai entender por que este carro é o segredo para que você possa finalmente conquistar um salário e de vendas que sempre desejou, atrair e prospectar novos clientes 24 horas por dia e ainda virar uma grande autoridade no seu segmento. Fique comigo então nos próximos minutos e você vai também descobrir as três coisas que você absolutamente precisa evitar se você quiser conquistar mais vendas, fidelizar mais clientes e bater as suas metas de vendas todos os meses. Não sei por quanto tempo eu vou poder manter essa apresentação online ou por quanto tempo ela vai ser de graça para assistir. Então assista ela agora enquanto você ainda pode. Talvez você esteja pensando que já viu de tudo e tentou de tudo, mas eu garanto que você nunca viu algo como isso antes. E eu prometo, essas dicas e soluções irão chocar você. Inclusive, esta é até a minha dica favorita. Lembre-se, eu estou prestes a dividir um passo a passo para você aumentar as suas vendas em 34% nos próximos 40 dias e também mais algumas dicas pouco conhecidas para que você atraia novos clientes até mesmo quando estiver de folga. Então, primeiro, eu quero contar para você uma história que até me deixa um pouco envergonhado. Você vai entender o porquê disso em um minuto, então continue assistindo, ok? Eu nem sempre fui um coach conhecido e admirado pelos resultados. E certamente eu nem sempre fui aquele vendedor que você vê por aí ganhando prêmios por atingir as metas de venda do semestre, do ano, muito menos do mês. No final de 2013, eu contava com quatro vendedores na minha empresa, o Instituto Florescer. Contudo, a forma e o processo de vendas que nós estávamos utilizando não estavam trazendo nem 30% das vendas que eu precisava como resultado para manter a empresa. Neste ponto da minha carreira, eu achei que as coisas não poderiam ficar piores. No entanto, sim, elas estavam prestes a ficar piores e eu já vou te contar em um minuto. Talvez que você possa identificar com esse sentimento de saber que algo precisa ser feito, mas não sabe por onde começar. Ter a sensação de que algo deve estar travando, mas não sabe o que está travando o resultado. A única certeza é que você também sabe que precisa mudar. Eu sabia então que eu precisava mudar. Porém, uma coisa mais a acontecer antes de eu realmente tomar algum tipo de atitude. Eu lembro que eu tinha acabado de voltar de um final de semana de uma consultoria de vendas em uma cidade que ficava em torno de 400 quilômetros, cerca de 5 horas de viagem. Então eu passei o final de semana inteiro, algo em torno de 30 horas, focado em dar o meu melhor nessa consultoria e poder ajudar o meu cliente a alavancar as vendas dele. E na semana seguinte, logo após este evento, o meu maior medo se tornou realidade. O melhor vendedor da nossa equipe me ligou dizendo que estava saindo da equipe, pois ele havia recebido uma grande oportunidade em outra empresa. Agora, sabe o que é pior de tudo isso? Foi na empresa que eu passei todo o final de semana focado dedicado em treinar e ajudar a aumentar as vendas. Aquela empresa que eu fiquei mais de 30 horas dando consultoria. E por mais incrível que possa parecer, no final daquele mês, a equipe, com quatro vendedores que eu tinha na época, terminou o mês com apenas um. eu fiquei decepcionado comigo mesmo, pois alguma coisa estava errada no processo de vendas. E que além de não estar trazendo resultados para a minha empresa, ajudou para o meu desmantelamento da equipe. Ou seja, eu estava sozinho nessa jornada. Eu decidi, então, naquele momento, fazer uma mudança. Eu vou descobrir uma forma de atrair novos clientes até quando eu chegar dormindo e dobrar o meu número de vendas. Esse se tornou meu maior objetivo. Então, eu comecei uma jornada lendo tudo o que eu podia sobre vendas e marketing, fazendo curso para aprender e descobrir os conhecimentos dos maiores e melhores vendedores americanos para atingir esses resultados e nunca mais ter que me preocupar em ter que ficar correndo atrás de clientes dessa forma eu formulei um método infalível que me possibilitou virar uma referência no meu segmento e que fez com que você tivesse agora a oportunidade de estar assistindo essa apresentação comigo e hoje eu vou compartilhar exatamente isso com você então continue assistindo tenha isso em mente mesmo com o sucesso que tenho hoje eu não sou diferente de você Sou somente uma pessoa teimosa que acabou descobrindo um sistema para atrair novos clientes 24 horas por dia e aproveitar cada atendimento utilizando as melhores técnicas para aumentar cada vez mais o número de fechamento de vendas. Eu sou apenas essa pessoa que achou um método. Este é o método que permite que as pessoas normais como eu e você possam atingir maior autoconhecimento, reconhecimento no mercado em que atua, virar uma autoridade, ganhar mais comissões. E este é o mesmo método que me permitiu em 10 meses, a partir do momento que eu perdi minha equipe, aumentar os meus resultados de vendas em 84%. E este é o método que eu vou estar compartilhando contigo hoje, para que você também, finalmente, conquiste os resultados que você quer. Eu vou mostrar os detalhes passo a passo em um minuto. Primeiro, eu preciso te contar sobre o real problema que enfrentamos hoje. E este é o verdadeiro vilão que está fazendo você continuar sem aumentar os seus resultados. E a maioria das pessoas não tem a menor ideia de que isso não é culpa delas. Isso não é culpa tua. 99% das pessoas que pensam em melhorar as suas vendas Buscam vídeos, livros e treinamentos para aprender mais, para aprender quais são as melhores técnicas de fechamento, aprender a contornar a objeção, principalmente aquela famosa objeção sobre o preço, como resolver isso. A grande verdade é que não é nada disso que vai fazer você aumentar consideravelmente as suas vendas. E eu vou te explicar o porquê. No final dos anos 90, uma consultoria americana foi contratada para responder a pergunta, o que funciona em vendas? O que deve ser feito para se ter os melhores resultados? A empresa contratada para buscar essa resposta foi a consultoria chamada Hunt White. Vale a pena conhecer. Ao todo, foram mais de 10 anos de pesquisas e mais de 1 milhão e 200 mil dólares investidos para responder essa pergunta simples. Então, quer saber o resultado? Bom, para responder isso, foram realizados testes com um grupo de vendedores antes e depois de um treinamento de vendas para melhorar o fechamento. Esse foi apenas um dos testes. Antes do treinamento, o índice de fechamento do grupo era de 62%. Contudo, após receber horas e horas de treinamento, o índice de fechamento passou para 54%. Exatamente isso. Diminuiu. O índice caiu. isso é uma realidade que acontece ainda hoje. Até porque a gente acha que foi melhor o fechamento. E daí vai aumentar as vendas. Aí está a prova que não. Imagino que você ainda deve ter ficado surpreso com esse resultado, assim como as equipes e empresas que participaram desses testes na época. Inclusive, isso acontece hoje ainda. Você percebe o grande mito aqui? O tempo todo, encontramos empresas focadas em treinar e em desenvolver seus vendedores e consultores na arte do fechamento em vendas, quando na verdade estão indo contra o que realmente funciona. E eu quero te mostrar o porquê disso e o que mais de 10 anos de pesquisas revelam sobre como obter mais vendas. Essa informação pode ser um pouco desconfortável, mas fique tranquilo, pois você pode seguir algumas dicas simples e práticas para começar a melhorar os seus resultados e gerar mais comissões de vendas a partir de agora. O mais importante para isso acontecer é estar aberto às novas tecnologias, por exemplo, como o Facebook blog, YouTube, e-mail marketing, utilizado de forma correta e outras tantas facilidades que este meio tecnológico nos dá. E aqui vai uma dica, anota aí para você: grave vídeos para os seus clientes com conteúdo e informações úteis, com conteúdo de valor. Deixa eu te explicar melhor. Para você ter uma ideia, há pouco tempo uma turma em que eu estava ministrando um treinamento de vendas, uma das atividades era postar um vídeo falando sobre o seu produto no YouTube. 24 horas após uma aluna dessa turma ter postado um vídeo em seu canal do YouTube falando sobre o produto que ela vendia, e para vocês terem uma ideia, esse era o primeiro vídeo que ela postava no canal dela no YouTube, ela teve mais de 2 mil acessos, mais de 2 mil pessoas visualizando. Eu estou falando disso em 24 horas. O melhor ainda, então, foi a repercussão dos clientes. Entrando em contato com a empresa, era uma loja nesse caso, pedindo para gravar mais vídeos dando dicas de assuntos que gostariam de ver nos próximos vídeos. Olha que bacana! Em 24 horas teve essa repercussão, na cidade que ela morava, que tinha lá 25 mil habitantes. Além de saber como usar a tecnologia ao seu favor, entenda que é de extrema inteligência e importância usar a lei da reciprocidade ao seu favor. Como assim, Rafael? Lei da reciprocidade? Bom, nós vivemos em uma época onde a regra é Primeiro você me paga e depois eu entrego o que eu te prometi. Entender isso e inverter essa cena foi o um fator chave para que eu pudesse aumentar as minhas vendas de forma significativa. Ou seja, anota aí para você. Invista em conhecer e saber como usar as novas tecnologias a seu favor e a partir disso você vai usar a lei da reciprocidade entregando conteúdo dicas e informações úteis e relevantes para os seus clientes e futuros compradores. Então, isso é muito importante. Quando você entrar em alguma coisa para alguém, alguma coisa que a pessoa percebe que tem grande valor, ela acaba entrando nessa lei da reciprocidade. Por quê? Poxa, a pessoa me entregou tanto, eu tenho que fazer alguma coisa para devolver esse favor, essa gentileza, esse valor que ela me deu para ela também então por exemplo se você trabalha numa loja de roupas você pode gravar vídeos com dicas como os 5 looks para o final de semana como arrasar na balada no caso em relação a roupas né saiba como escolher a melhor roupa para gerar negócios se você por exemplo é um corretor de imóveis os três pontos que você deve cuidar ao escolher o seu próximo imóvel como sair do aluguel para a casa própria Aprenda os melhores caminhos para investir em imóveis. Cada um desses títulos é um vídeo de 5 minutos, 7 minutos, 10 no máximo, que você pode gravar dando dica para o seu cliente. Então, digamos que você trabalha vendendo móveis. 6 dicas para deixar a sua casa aconchegante: como transformar a sua sala em capa de revista, igual aquelas imagens de capa de revista. Então eu poderia ficar aqui falando sobre isso, como fazer, por horas e horas, porque isso é um caminho que não tem fim e traz muito retorno. O principal aqui é você entender que nós não estamos vendendo ou dar as dicas, não diretamente. E eu quero que você pense, quando alguém que recebeu uma dica bacana, como essa que eu acabei de citar, uma dica que você deu para ela, na hora que ela for comprar, de quem você acredita que ela vai comprar? De alguém que só bate na porta dela, ou dele, ou telefona quando quer vender alguma coisa? ou de alguém que está ajudando com dicas e conhecimento útil, mesmo sem a pessoa ter comprado nada ainda. Então, esse alguém pode e deve ser você. Eu imagino que você acredite que é mais fácil de comprar de alguém que está entregando valor para nós. E essa pessoa pode ser você. Você hoje pode começar a entregar valor. Pega essas dicas, adeque para o seu negócio e comece a fazer. Você só precisa de um celular para fazer isso. Agora, então, o mais importante que isso, e que deve ficar claro agora para você, é, você deve investir em você, investir no seu autoconhecimento. Além de aprender como propagar o seu negócio e gerar isso tudo, você deve investir no seu autoconhecimento. Este é um dos pilares de sucesso dos maiores vendedores da atualidade. Saber o porquê você está fazendo isso, qual é o real motivo. Por que você trabalha com vendas? Muito mais do que vender um produto ou um serviço, tem alguma coisa no seu inconsciente e tem que saber o que é isso. De forma mais direta, você tem que dominar o seu diálogo interno. 99% das vendas que você perde já estavam perdidas antes mesmo de você cumprimentar o seu cliente antes de você abrir a boca para falar com o cliente. Ela já estava perdida então nesse diálogo interno, essa voz que fica conversando com você enquanto está fazendo alguma coisa. A mesma voz que está neste momento falando enquanto você assiste a essa apresentação. Entender o que está acontecendo e transformar o seu diálogo interno ao seu favor é o primeiro passo para uma vida com mais resultados e realizações, uma vida com mais vendas. Agora, lembra daquele carro de 1920 que eu te mostrei? Pois então, sabe por que ele foi essencial para alcançar os resultados que eu obtive? Então saiba que o método de vendas utilizado por 90% das empresas da atualidade foi criado em 1920, exatamente no início do século passado. E esta é também mais um dos resultados apontados como um fator determinante do porquê a maioria dos vendedores chegaram a um ponto em que estão com grandes dificuldades para conquistar melhores resultados e, em outras palavras, com dificuldades para aumentar as suas vendas. Ok, eu sei que isso foi bastante informação e você talvez não tenha muita certeza por onde começar. E isso não é um problema. Isso tudo significa que agora Sabendo de toda essa verdade, você tem três escolhas a fazer daqui para frente. primeira escolha é simplesmente não tomar nenhuma atitude e seguir a sua vida da mesma forma que vivia antes de nos conhecermos. Contudo, eu acredito que se você está comigo até agora, isso já não é mais uma opção. Então nós temos a segunda escolha. Você pode pegar todas essas dicas e informações que eu acabei de passar para você e tentar por conta própria colocar em prática. Eu, inclusive, te indico que é possível ter sucesso dessa forma. Aliás, eu mesmo segui esse caminho e depois de errar muito e estudar muito, fazendo pesquisas e testes por alguns anos, eu consegui chegar até aqui. Ou você pode fazer a terceira escolha. A escolha mais inteligente que a maioria das pessoas que estão prontas para mudar o seu patamar em Vênus e realmente querem melhores resultados financeiros, fazem. Aliás, quisera eu ter essa opção alguns anos atrás, quando eu comecei a minha jornada. Certamente minha carreira em Vênus teria sido muito menos complicada e eu teria perdido muito menos oportunidades. Sendo assim, deixa então eu mostrar para você a mais poderosa, rápida e simples solução, passo a passo, para que você finalmente pare de perder Vênus e comece a realmente ganhar comissões melhores. Por que arriscar sentir mais frustração e angústia tentando tudo isso por conta própria se eu já fiz? todo o trabalho duro para você. O que eu quero dizer é que você não precisa ficar aí preocupado e enculcado, tentando adivinhar se você está no caminho certo. Isso porque eu já criei o um método de ideal para você seguir. Eu te explico essas técnicas passo a passo, frase a frase, com todos os detalhes, tom de voz e expressões que você deve fazer. O que eu vou entregar é um método que eu testei, testei e testei com centenas de pessoas ao longo dos anos, e isso se transformar um método que funciona, sem margem de erro, praticamente toda vez que é posto em prática. É o mesmo método que ajudou a aumentar 84% das minhas vendas. E eu chamo esse método único de o um mito do vendedor, Coaching de Vendas 2.0. Então deixa eu me apresentar mais formalmente. Meu nome é Rafael Siqueira, eu sou coach, escritor, palestrante e fundador do Instituto Florescer eu trabalho prestando consultorias e coaching para pessoas e empresas em todo o Brasil e sou o criador do método o Mito do Vendedor, Coaching de Vendas 2.0. E este é o melhor treinamento de vendas, que ensina você a parar de perder tempo com scripts que não funcionam e conhecer as ações que geram realmente melhores resultados. E ainda criar estratégias e ações de vendas que vão estar trabalhando por você 24 horas por dia, trazendo novos clientes o tempo todo. Tudo isso de uma forma que você nunca imaginou ser possível. Esse método, que vai ser ensinado passo a passo, irá funcionar para você, mesmo que esteja começando agora a trabalhar com vendas. Mesmo se você acredita em ter tentado de tudo para aumentar as suas vendas e ganhar mais, mesmo se você nunca tenha ganho, até agora a premiação de vendas com o melhor vendedor do semestre, ou até mesmo do ano na sua empresa, mesmo se a concorrência esteja aumentando e os clientes só querem saber de pagar menos, mesmo se você achar que já tentou absolutamente todas as técnicas e métodos. Agora, deixe-me te dizer o que o método, o mito do vendedor, coaching de vendas 2.0 não é. Isso para que você saiba exatamente ao que você terá acesso em alguns minutos. O método, o mito do vendedor Coach vendas 2.0, não é um treinamento teórico que trata de assuntos que não tem a ver com a realidade. O método, o mito do vendedor, não é mais um daqueles treinamentos que vendem por aí com dicas como você tem que saber falar de características e benefícios, ou somente aquele que conhece bem o seu produto venderia mais. É sério! Existem muitos treinamentos sendo vendidos por aí que te ensinam um monte de teorias e que não condizem nada com a realidade. Ou ainda assim, baseiam-se em técnicas criadas lá em 1920 junto com aquele carro que nós vimos que já não funcionam mais há décadas, totalmente ultrapassadas. O método mito do vendedor é baseado em técnicas que atingem diretamente a psicologia do comprar e vender e que pode ser aplicada em qualquer ser humano. E por isso, este método funciona para qualquer tipo de de venda. Venda de serviços, produtos, com preço alto, ou até mesmo, quando é necessário fazer o cliente perceber que o que ele está comprando tem muito mais valor do que ele está pagando, ou seja, fazer aumentar a percepção de valor do seu cliente, ideal para quem trabalha vendendo serviços. É por isso que o método funciona e sempre vai funcionar. Este é um dos motivos que faz esse método servir e ajudar vendedores que estão apenas alguns dias na área, como também para vendedores que estão há décadas no mercado. O método o mito do vendedor, Coaching de Vendas 2.0, funciona sempre. Sempre que houverem pessoas envolvidas nas vendas. E de agora em diante, você terá acesso ao mesmo método, as mesmas técnicas e terá o mesmo sucesso que eu e meus alunos temos. As técnicas e estratégias que eu estudei e testei colocam na sua mão o poder de nunca mais perder a premiação no final do mês por não bater a meta, deixar de atingir a sua meta de vendas e, finalmente, nunca mais sentir-se fora de controle dos seus resultados e parar de uma vez por todas de pensar se este negócio de vendas é para você. Tudo isso enquanto você se sentir ainda mais no controle dos seus resultados e cada vez você vai se sentir mais realizado por ser um profissional de vendas. E assim, você finalmente vai conquistar o estilo e padrão de vida que absolutamente você merece. Antes de darmos o próximo passo, deixe-me ser 100% honesto com você. Se você está procurando por uma solução apenas teórica desse tipo de treinamento padrão que tem por aí, ou algo que magicamente vai te transformar em um grande vendedor sem esforço algum, bom, você já entendeu o que eu quero dizer. Então, vamos ser totalmente honestos, você já sabe que esse tipo de coisa não funciona. Mas caso você seja esse tipo de pessoa, faça o um favor a nós dois e desista definitivamente do método que estou apresentando, porque ele não irá te dar resultados mágicos, somente resultados reais. O que eu quero dizer é que este método é para você que não acredita que somente na teoria é possível tornar-se um mestre em vendas, é para você que sabe que sim, existem segredos, técnicas e métodos para aumentar ao máximo as suas vendas, mas não será lendo um livro que as coisas magicamente irão mudar. O que eu fiz foi fazer com que o método o Mito do Vendedor seja o método mais fácil e didático que pode ser. Tornar-se um grande vendedor e pôr as mãos aos resultados que isso gera não é algo que acontece da noite para o dia. Afinal, assim qualquer um conseguiria. Mas com esse método, você certamente também pode ser um. Então, se você realmente deseja aumentar drasticamente suas seus números de vendas e comissões, sentir-se mais seguro e no controle de todas as suas negociações, exercer poder e influência para multiplicar o seu fechamento de vendas, conhecer a psicologia e o real motivo pelo qual as pessoas compram, parar agora mesmo de se sentir inseguro ou preocupado por não saber se vai conseguir alcançar a meta de vendas do mês, e ainda, aproveitar um estilo de vida que você há tempos vem sonhando? Então, o método, o mito do vendedor, coaching de vendas 2.0, não é mais um treinamento para você. E sim, é a melhor e mais completa solução para você agora. Ponto final. Agora, vem comigo dar uma olhada no que você irá receber hoje no método, o mito do vendedor, coaching de vendas 2.0. Vou dar uma olhadinha que legal. Assim que você entra na área de membros do programa Mísico do Vendedor, Coaching de Vendas 2.0, você vai ter acesso a esse meu vídeo de boas-vindas, que é onde eu explico algumas coisas bem importantes para você, você vai assistir, enfim. Aqui eu explico como você faz para agir dentro dessa área de membros. Aqui nessa parte, onde está escrito treinamentos, você vai acessar e vai acessar aqui ó, o seu treinamento. Então você vai clicar ali e você já vai ter à sua disposição todas as vídeo-aulas do treinamento. Olha que bacana! Então, cada aula que você acessar aqui, você vai clicar, enfim, e você vai ter todas elas em vídeo. Olha só! Então, você vai dar o play, vai aparecer ali a abertura do treinamento, deixa eu só adiantar um pouquinho aqui, tirar o volume aqui, olha só! E assim que começa Vai ter uma aula onde eu estou explicando para você o conteúdo, eu estou explicando aquilo que nós vamos ver em cada uma das partes. Em cada aula que você precisa baixar alguma coisa, alguma ferramenta, vai ter aqui embaixo para download. Por exemplo, essa aula aqui, ó, regras do vendedor coach, você vai assistir ela, aula, daí você terminou de assistir a aula e ficou com alguma dúvida. Como é que você faz? Você só tem que escrever a sua dúvida aqui embaixo, olha só. Você escreve essa dúvida aqui e clica em salvar. E essa dúvida vai direto para mim e para a nossa equipe de suporte. Ou seja, em 24 horas úteis, nós vamos tirar as suas dúvidas e te ajudar no que for preciso. Então, este treinamento todo ele é passo a passo. Por quê? Porque nós vamos, primeiramente, nós vamos aprender como entender aqui no módulo zero, como que você vai fazer para realmente conhecer e identificar quais são os pontos que você tem que melhorar em relação ao seu conhecimento em vendas. No próximo módulo, nós vamos conversar sobre estratégias. Por exemplo, no módulo 2, você vai ter várias estratégias que você tem que copiar e colar para colocar em prática. Então estratégias para prospectar o cliente, estratégias para o primeiro contato, estratégias para aumentar o seu relacionamento com o cliente, como criar a sua conta no YouTube, como criar e mandar e-mail marketing de forma eficaz, como criar a sua fanpage, tudo isso explicado passo a passo. No módulo 3, 4 e 5 nós vamos aprender o quê? Pronto, o cliente sentou na sua frente, o que você deve fazer, como falar, quais as melhores perguntas, o que falar, em que momento falar, como identificar que tipo de cliente é que está na sua frente, qual o perfil de compra daquele cliente. Então, nesses módulos 3, no módulo 4 e no módulo 5, é exatamente isso que você vai ver. Então, olha só, a primeira coisa que você vai aprender é conhecer, é trabalhar o seu autoconhecimento, que é no módulo 0 e no módulo 1. É o que você vai trabalhar, autoconhecimento. No módulo 2, todo o módulo 2 completo, são várias aulas onde você vai ter as estratégias. Como transformar e trazer clientes 24 horas por dia, enquanto você está dormindo. Vão ter clientes vindo e conhecendo o seu trabalho. Isso no módulo 2. Estratégias para divulgar o seu produto ou serviço. No módulo 3, 4 e 5, você vai aprender, pronto, consegui trazer o cliente ele se sentou na minha frente. O que eu devo fazer agora? Rafael, se eu ficar com dúvidas, é só deixar aqui, ó, escreva aqui as suas dúvidas. Olha só, você escreve ali a dúvida, clica em salvar e manda para nós, sem problema algum. Se você quiser fazer alguma anotação, você pode fazer as anotações aqui. Então, todo treinamento é como se eu estivesse sentado ao seu lado. Qualquer dúvida, você pode mandar ela para mim, para a nossa equipe, que nós vamos responder. E ainda você vai ter acesso ao grupo, enfim, mais algumas situações que eu vou comentar com você. Então, olha só, tudo você pode assistir, Quantas e quantas vezes você quiser. Pode pausar o vídeo, voltar, adiantar, como se eu estivesse sentado do seu lado. Até melhor, porque assim eu não canso e consigo te explicar várias e várias vezes, ok? Então você pode perceber que realmente esse treinamento pode e vai entregar aquilo que você precisa saber para realizar cada vez mais e ser um vendedor de grande sucesso. O que acontece é que até hoje, eu ensinava as pessoas esse método presencialmente, em treinamentos que ocorriam geralmente em dois a três dias. E o preço de treinamento, sem que meus alunos tivessem a oportunidade de rever e refazer as aulas quantas vezes quiserem, sem acesso a suporte após treinamento e acompanhamento diretamente comigo, e sem a possibilidade de assistirem às as aulas como e quando quiserem, era de R$ 950. Reais. Só que tem mais. Você não irá receber somente o acesso ao método O Mito do Vendedor, Coaching de Vendas 2.0 hoje. Eu tenho algumas grandes surpresas para você. Por você ter demonstrado determinação em assistir essa apresentação inteira hoje, eu quero deixar tudo ainda melhor para você, incluindo alguns bônus de extremo valor. Tudo isso de graça. Se você adquirir hoje ao método, então para te ajudar a atingir seu objetivo ainda mais rapidamente, você vai ter como primeiro presente hoje o acesso à palestra Os 5 passos para conquistar o seu sucesso. Nessa palestra, você vai ter um guia para desenhar melhor a sua carreira de sucesso como vendedor, representante ou consultor comercial. Também você vai ganhar o treinamento Dono do seu tempo, onde eu vou te mostrar a melhor forma de ter um dia produtivo, vender mais e não ser apenas mais um escravo da agenda. E sim, poder aproveitar o seu aumento de comissões após fazer e colocar em prática o método do mito do vendedor do coaching de vendas 2.0. Então você vai ter vídeo-aulas, esse treinamento em um vídeo te ajudando. Você vai receber também acesso ao treinamento de um grande consultor e coach, o Felipe Petter. Treinamento As Armas da Negociação Express. O Felipe ele é responsável por treinar compradores na arte de negociar, e agora você também vai ter acesso a essas técnicas incríveis dentro da área de membros do Coaching de Vendas 2.0. Agora você pode entender por que o um método, o um mito do vendedor, tem o um valor de R$ 950, reais. e se você comprasse todos os bônus separadamente junto com o um método, o seu investimento total seria de R$ 1.541. Reais. Entretanto, eu tenho uma boa razão, e eu já vou te explicar isso, de eu estar prestes a fazer uma oferta extremamente especial hoje, por um período limitado. Agora, você poderia apenas escolher continuar por si só e seguir no mesmo caminho que está agora. E também continuar perdendo centenas, talvez dezenas de centenas de reais em comissões de vendas, simplesmente por não saber como agir para vender mais. Ou talvez tentar por conta própria e ver algum pequeno resultado daqui dois ou três anos, quem sabe? Isso sem falar no tempo e esforço que você terá para encontrar, reunir e testar todas as técnicas que tem por aí. E eu falo isso por experiência própria, porque eu segui esse caminho. Veja, eu agora estou prestes a fazer disso tudo uma decisão óbvia para você. Eu quero te contar exatamente porque eu decidi oferecer... Um preço extremamente especial do método, o mito do vendedor, coaching de vendas 2.0, para você que está comprando meu treinamento online hoje. Para ser sincero, eu acredito que todos que realmente querem melhorar os seus resultados possam sim fazer isso, isso é possível, desde que tenham a chance de conhecer o um caminho para chegar lá. Então, eu simplesmente não posso deixar com que o preço te peço de juntar-se a nós, alunos do treinamento, nesse seleto grupo de pessoas que decidiram assumir o real controle de suas vidas. Isso significa que você não vai pagar o valor de R$ 1.441 pelo pacote completo do mito do vendedor comprando hoje. Longe disso. Corte esse preço pela metade e você ainda não estará nem perto. Por mais ridículo que soe, você não vai pagar nem de R$ 770,50 hoje. Apenas hoje e somente nesta apresentação, seu investimento total no pacote completo do método O Mito do Vendedor, incluindo todos os bônus no valor de R$ reais, é somente apenas uma única parcela de R$ reais, Ou até em 12 vezes no cartão. Veja abaixo desse vídeo agora mesmo. Clique no botão laranja que diz, quero ser um vendedor coach para garantir o seu desconto de hoje e o preço especial de 197 reais. Mas olha só, eu quero que você simplesmente não decida agora. Por esse motivo eu te darei não 5 nem 10, mas 30 dias de garantia incondicional para você conhecer e testar o um método. Quando eu digo incondicional, eu quero dizer que se em 30 dias você não melhorar drasticamente as suas habilidades de vendas ou se você não ficar totalmente e completamente impressionado e satisfeito com o método que eu vou te ensinar, ou até mesmo se você não gostar da cor do site ou do meu jeito de falar nos vídeos, sem problema, eu mesmo irei devolver 100% do seu investimento, sem estresse, sem pergunta e sem deixarmos de ser amigos. Simples assim. E para isso você só precisa clicar no botão laranja que diz quero ser um vendedor coach e garantir sua vaga hoje mesmo antes que este vídeo saia do ar. E mais, se você garantir a sua vaga agora mesmo, antes que esta apresentação acabe, ou você ainda saia dessa página, você também vai receber esse super bônus único. Eu mesmo fiquei pensando muito tempo se eu daria ou não esse bônus, mas o meu compromisso é com o teu resultado e com o teu aumento de vendas. E eu realmente acredito que você merece. O bônus é o seguinte, você terá duas horas de coaching direto comigo. Sim, é isso mesmo. Vamos realizar duas horas de coaching por Skype. Para isso, basta você mandar um e-mail que nós agendamos o melhor horário. Então, só para você ter uma ideia, cada hora de coaching comigo custa R$ reais. E além de tudo isso, você será muito bem recebido também na comunidade de alunos satisfeitos do Método Mito do Vendedor. É um grupo onde todos os alunos se reúnem um grupo secreto, onde vocês podem trocar ideias, conversar, dizer suas dúvidas, dificuldades e ajudar um ao outro. E também ao fato que você não vai mais estar sozinho então nessa jornada rumo ao patamar dos grandes vendedores. Você ainda fará diversos novos amigos que com certeza irão ajudar você. Então para ter acesso instantâneo, à área de membros de treinamento, o mito do vendedor, clique no botão laranja abaixo onde está escrito... Quero ser um vendedor coaching. Em literalmente apenas alguns minutos, você vai ter acesso ao método O Mito do Vendedor, Coaching de Vendas 2.0, e em seguida, todos os bônus. Tudo dentro da nossa área de membros. E sim, isso inclui o coaching direto comigo, de horas que você vai ter para tirar as suas dúvidas e que vai R$ reais a hora. Olha por esse lado. A vida é muito curta e você já está há muito tempo sofrendo tentando conseguir, sem sucesso, mudar de uma vez por todas seu padrão e estilo de vida. Se você não tomar uma atitude agora, você corre um grande risco de viver em permanente frustração e raiva por não ter tudo aquilo que você sabe que merece. No entanto, tudo isso pode ser evitado começando hoje, simplesmente aplicando os princípios passo a passo que eu ensino no método Mito do Vendedor. Imagine agora mesmo como você vai se sentir quando souber, sem sombra de dúvidas, que você conseguiu finalmente ter todas aquelas coisas que você vem sonhando e está sempre quase lá para pôr as mãos. Você sente uma segurança e uma sensação de poder indescritível. Você se sente mais confiante do que nunca, confiante de que finalmente chegou o seu momento, a sua hora. Você está realmente vivendo o estilo de vida das pessoas de sucesso e curtindo Cada segundo. Você está finalmente sentindo e vivendo o padrão de vida que você merece. E eu sei que você tem razão, pois os motivos de não ter atingido até hoje o padrão de vida que merece não é totalmente sua culpa. E agora você já sabe por quê. Sim, todos nós fomos convencidos de todos aqueles mitos e mentiras sobre ter o um melhor padrão de vida, vindo de pessoas que agem de má fé mesmo ou até de pessoas bem intencionadas, mas que infelizmente não tinham as informações corretas para nos ajudar. Sem contar todos aqueles ensinamentos errados passados pelos ditos gurus de Vênus, que só te afastaram mais dentro do sucesso ou fizeram você ficar com cara de bobo em um atendimento. Entretanto, hoje é o dia que vai entrar para a sua história como um dia em que você decidiu acabar com tudo isso e aceitou a responsabilidade de fazer algo a respeito. E você simplesmente decidiu fazer acontecer, fazendo algo que somente você é capaz de fazer por si. Você precisa fazer para que possa ter resultados reais em negociações de sucesso com um método que simplesmente funciona. E aqui a boa notícia, caso você já tenha estudado e tentado alguma técnica de vendas, o que você terá é um método garantido que vai realmente dar os resultados que você sempre quis. Você tem uma garantia de 30 dias em que você pode testar e colocar em prática o um método um mito do vendedor, coaching de vendas 2.0. Se você por algum motivo não conseguir os resultados que você tanto quer, então não precisa me pagar nada. E não esqueça, eu mesmo estarei sempre por perto, dando suporte sempre que você tiver alguma dúvida, para não se sentir sozinho ou abandonado. E agora eu vou te passar então mais algumas orientações para aproveitar ao máximo o programa de treinamento O Mito do Vendedor e ter resultados mais rapidamente. Acesse ao vídeo de boas-vindas e nesse vídeo eu te ensino passo a passo como usar a área de membros e assistir às aulas. Eu também vou te ensinar como usar o espaço de perguntas e respostas para que você tenha todas as suas dúvidas sanadas. Então, você não pode gerar essa decisão por mais nenhum minuto e eu te explico o porquê não esqueça que primeiro eu estou oferecendo um desconto para você pelo método o mito do vendedor em mais de R$ e reais e ainda por cima eu fiz isso completamente sem risco para você oferecendo uma garantia incondicional de 30 dias só que eu não sei por quanto tempo vou deixar essa apresentação no ar até porque eu quero dar o um máximo de atenção a todos os alunos e por isso o um número é limitado portanto aproveite esse desconto agora antes que as vagas encerrem. Eu sinceramente não sei quantas vagas ainda temos disponíveis. E claro que você não vai querer perder as suas horas de coaching direto comigo. Lembre-se, se você não agir hoje, o tal amanhã talvez nunca aconteça. Você pode fazer como algumas pessoas e simplesmente adiar isso, sabe? Por só mais alguns dias, que se tornam meses e até anos. Já nem é mais uma questão de querer ou não. Você precisa melhorar ainda mais suas habilidades de vendas e agora só precisa fazer uma coisa. Garanta que você fará a única coisa inteligente que pode fazer neste momento. Garanta sua vaga agora mesmo para o programa de treinamento e mais todos os seus bônus gratuitos. Acelere o seu processo e seus resultados para você finalmente conquistar o padrão e estilo de vida dos seus sonhos com o melhor e mais garantido sistema passo a passo. Clique no botão laranja abaixo e comece agora mesmo a participar do Mito do Vendedor, Coach de Vendas 2.0. Eu te vejo no nosso vídeo de boas-vindas na nossa área de membros. Até mais. Olá pessoal, uh, meu nome é Edelvan, mais conhecido como Ed. Eu participei do curso Coaching de Vendas, né, com o nosso professor Rafael, nosso coach. Gente, para mim valeu muito a pena, porque foi um tempo de aprendizado, crescimento pessoal, né, eu desafiei meus limites né, nesse curso, eu aprendi estratégias, técnicas, foi algo tremendo, né, conforme eu já havia testemunhado nas próprias aulas, Uh, eu nunca atingi os meus limites dessa forma, eu nunca ultrapassei limites dessa forma como eu ultrapassei nesses, nesses dias, nesse período né, desses encontros. Então, assim, eu indico para você que quer ter um crescimento, primeiramente pessoal, né, que quer ter um aumento na sua autoestima, como eu tive nesse curso, eu recomendo para você: faça, procure, pesquise, no Instituto Florescer vai valer a pena. Valeu, obrigado pela atenção. Bom, em primeiro lugar, eu gostei do curso, foi o primeiro curso de venda. Achei muito interessante que me abri, abriu a visão para ter conhecimento sim, que a vendas é um leque de opções Então o curso me fez ter essa visão assim tanto profissional e pessoal Foi estratégica que, que eu nem sabia que tinha que eu tinha guardado e agora estou sabendo usar Então vale muito a pena fazer esse curso Os professores excelentes A qualidade sim, tanto das dúvidas tudo de perfeito. Então eu aconselho a fazer esse curso. O curso com o Rafael valeu muito a pena porque eu tinha grande dificuldade em abordar o meu cliente e o Rafael me ensinou que eu tenho que saber exatamente o que a gente quer para poder fazer a abordagem. Então eu posso dizer com certeza que eu sei chegar meu cliente, não tenho dificuldades para isso e recomendo muito o curso para quem for fazer porque ele te mostra exatamente o caminho que tu precisa seguir e ele te ensinando a fazer isso de maneira organizada. Então, recomendo a todos, faria novamente, se necessitasse. Né? E sou muito grato a ele por, por ter me trazido melhorias para a empresa. cada cliente que está atendendo isso o curso realmente valeu muito a pena e dificultou muito a fazer